Hora de falar com o Knuckles e ver como o Exército de Cocos vai continuar aqui. Porque, novamente, eu me pergunto, por que tem um Exército de Cocos? Tá tendo alguma guerra que eu ainda não entendi? Bom, houve uma guerra em algum momento... Oh! Ok, apareceu isso aqui, então é simplesmente um flashback que tá acontecendo? Ainda eu não entendo porque o Knuckles fica inteiro nesses flashbacks. Oh, eu acho que eu entendo. Tipo, os cocos, na verdade, foram o que restou dessa espécie de caos? Ponto de interrogação? Eu não sei, tem simplesmente mais contexto agora, mas não suficiente para entender completamente. A propósito, aparentemente, uh, poderes psíquicos estão envolvidos. São eu notas para minha isla. Nenhum de vocês fez nenhum comentário de como todo mundo aqui se parece com o Chaos. Tipo, eu imagino que isso deveria ser a primeira coisa a pensar aqui, mas. Bom, só estou curioso sobre contra quem eles estavam lutando exatamente aqui, porque, ao que tudo indica, uh, numa guerra tem. Um lado. Tem dois lados e a gente só viu um até agora. A não ser que a gente tenha visto os dois, mas enfim, a gente provavelmente vai uh, ir até aquele exército de cocos e eles vão ter caído mortos no chão. Talvez o anel que os outros. Eu acho que as é. Basicamente. Então, tipo, nas ilhas o que está acontecendo é a mesma coisa. em... Em loop, basicamente. As ilhas estão sob o efeito de um stand inimigo. Provavelmente. HAHAHA! AHHAHAHA! AHHAHAHA! AHHHAHA! AHHHHHHH! Contar. Contar o que aconteceu pro Eggman e o Eggman só rindo do Sonic levando pancada. impressão de Ok, sim, ela é melhor do que Orbot e Cubot. Sem, sem dúvida alguma. Eles não estão aqui a propósito, o que é definitivamente algo. A propósito, a, a filha do Eggman, da Archie, era simplesmente chamada Mecha Robotnik, ou simplesmente M. Um, para quem estava curioso, então é yeah, por isso que eu não me lembrei. É yeah. extremamente fácil de não se lembrar uh, de um nome genérico desse. Mas é yeah, basicamente pelo que eu vi, tipo o Ian Flynn queria fazer mais coisas interessantes uh, com ela, só que um editor uh, forçou ele a fazer ela morrer na história. O que me decepciona bastante, porque ela tipo Aquela parte inteira uh, do Gibi estava se tornando bastante interessante, mas... E yeah, eu acho que agora eu consigo chegar na Esmeralda Vermelha com tranquilidade. Tipo, o jogo até indicou isso pelo fato de uh, fazer a próxima coisa que a gente tem que pegar uh, ser justamente ali onde está a Esmeralda, mas eu, no momento, estou mais interessado em ir nessa direção, porque... Porque sim, é uma direção que existe e me levou pra cá. E a partir daqui eu posso liberar mais uma parte do mapa. Mas... E yeah, é não, a Esmeralda Vermelha tá bem longe se a gente uh, ver a direção lá que o jogo tá falando. Não a direção uh, a distância, eu deveria dizer. Direção, distância, duas coisas muito diferentes, sem dúvida alguma. Mas é, yeah, algo me diz que... Honestamente, será que vai ter algum momento onde a gente vai ter um desses segmentos onde você tem que se apressar que vai ser genuinamente difícil de se fazer? E eu acredito que não. Existe a possibilidade de ter, mas eu acredito que não. Ok, lembrando, eu tenho duas engrenagens, ou seja, assim que aparecer uma fase de cyberespaço, eu poderei visitá-la tranquilamente. Oh, já, já tô vendo. Um outro ponto de interrogação que a gente pode acessar facilmente ali e quer saber eu estou interessado em acessar o ponto de interrogação pera pera pera, pera pera pera pera pera pera espere um instante o que eu ganho fazendo um light speed dash aqui a resposta é uh, isso e leva a gente diretamente para aqui que era exatamente onde eu queria estar mas... E é, o meu que já perdi completamente a oportunidade, né? A não ser que... Ah, qual é? Eu nunca consigo mirar direito ali. Isso é um desastre, mas... Pra falar a verdade, isso aqui é extraordinariamente fácil. É só, tipo, pensar por um instante. Um mero instante. Usar 1% do cérebro. Meu, quanto tempo faz... Desde a última vez que eu melhorei o meu ataque e defesa, eu nem lembro, mas eu vi que tem um chefe por ali. Pera aí. Essa coisa gigante é um chefe? Oh meu Deus! Oh! Yeah, até uh, o Strider, justamente, eu tinha. Pera aí. E yeah, eu, eu tive que tentar de novo, mesmo sabendo que isso não ia fazer nada. Pera aí, o quê? Por que eu fiz o boost ali no ar? Eu não sei. Quer saber? Tanto faz. Isso aqui vai ser exatamente tão fácil quanto a última vez que eu fiz isso aqui, não é? Provavelmente. A propósito, eu não terminei um loop perfeito. ou oh, qual é. E yeah, é, eu não terminei um loop perfeito ali, caso vocês não tenham percebido. Como eu consegui uh, cometer esse erro, eu não sei. Mas esse erro certamente foi cometido. Não, pra falar a verdade... Eu cometi esse erro por conta de pressa Deixa eu tentar fazer um cyberloop aqui E ver se isso vai fazer alguma coisa A resposta é não Aquilo não fez nada Super legal Agora deixa eu... Ok, faz esse ataque Agora é se eu apertar R2 e círculo Ok, E yeah, isso, isso deu certo eu Consegui atacar mais uma vez Mas ainda não foi bom o suficiente Para eu fazer isso aqui no único ciclo Especialmente porque tipo, eu deveria aumentar o ataque que eu tenho para poder fazer isso num ciclo. Ele tá fazendo um ataque diferente, olha só. Que coisa. E Ah, não, ataques diferentes. Eu certamente aprovo isso. Agora eu tô tendo tipo que usar pelo menos um pouquinho do meu cérebro. Ei, gente. Esse chefe tem um problema de design. Vocês conseguem identificar qual é o problema de design e apontar aqui para todos. Porque eu acredito que é bem fácil compreender. Qual é o problema de design que existe aqui? Se você disse... Uh, você não pode ver o Sonic 100% do tempo... Parabéns. Você compreendeu o problema de design existente aqui. Mas... A gente sobrevive... Então assim eu morro. Tipo, justamente a instantes de acabar com ele. Fantástico. Extraordinário. Mas pelo menos... Pera aí. Provavelmente deveria pegar o... Turbo infinito aqui, é yeah, ok, já tenho isso então, Yeah, não vou ter que dar da próxima vez que eu tiver a chance de encontrar um coroque, um coco eremita quer dizer me desculpe ou <risos> ancião ali eu vou uh, tomar essa oportunidade para melhorar o ataque do Sonic porque do jeito que as coisas estão uh, Quer saber? De jeito que as coisas estão é perfeitamente aceitável, mas mesmo assim eu vou continuar procurando maneiras de atacar mais e mais aqui. Oh! Pera aí! Yeah! Será que. Oh! Ok. Você não pode simplesmente ficar atacando ali indefinidamente dessa maneira, mas. Yeah, é, eu consegui fazer mais dano nesse ciclo do que da última vez. Por quê? Eu não sei, mas certamente foi o que eu fiz. Um... Yeah, eu vou tentar, tipo, fazer isso aqui de uma maneira mais linear, saltando e etc. Não, isso isso não deu certo. Isso não deu remotamente certo. Ok, tudo bem. Nossa, eu acho que essa resetada que aconteceu acabou sendo melhor pra mim do que... Yeah, porque agora eu desenhei este, agora eu simplesmente perco todos os seus anéis ali, por favor, não morra. Oh, é difícil saber onde o Sonic está no espaço ali. Eu tô, eu tô sendo burro, eu tô sendo impaciente, eu tô tentando fazer isso de uma maneira que não é remotamente inteligente. Ok, tudo bem. Hora de usar o cérebro aqui porque eu não estava usando o cérebro das outras vezes, deixa a gente simplesmente ir de boa, essa primeira parte é tranquilo, eu simplesmente vou indo com toda a tranquilidade do mundo, e tudo dá certo. Oh, peraí, ok, é, ele continua mirando o irmão completamente errado ali, mas... Ok, simplesmente faço esse ataque, então R2, peraí, R2 círculo... Ok, isso é um ataque bem razoável... Quer saber, se eu simplesmente ficar repetindo isso aqui... é yeah, não, isso, isso é o ideal, isso meio que deixa maior parte dos outros ataques como sendo obsoletos. Porque aquilo é simplesmente tão espalhável. Peraí, será que eu posso, tipo... Ok, eu não posso apertar L1 e R1 enquanto eu estou nos trilhos, o que é decepcionante, mas é verdade. OK, simplesmente se tiver alguma coisa no meu caminho, sai, vai para outro corrimão e fique tranquilo. Porque eventualmente eu vou acabar preenchendo tudo dessa maneira e vai dar tudo certo. Eventualmente, yeah, yeah, yeah. Tudo indo razoavelmente bem. O quê? Ei, ei, ei, ei. Ah, quer saber. Tanto faz. Aquilo não foi Tremenda... O quê? Ah, eu não tava vendo... Prestando atenção nas duas direções. Ok, não, isso aqui tá... Tá honestamente me causando problemas. Eu provavelmente deveria usar o cérebro um pouquinho mais. Mas, a propósito, é bizarro que, tipo, você perde todos os... Uau. Você perde todos os seus anéis quando você é atingido... Ao invés de ser somente alguns, porque tipo, isso faz o fato de você poder aumentar sua capacidade de anéis não fazer muita diferença, no fim das contas. Ou simplesmente não prestei atenção, hum, eu, eu não sei. Eu estou cheio de dúvidas, e as dúvidas só continuam cada vez... Mais cheias, mais confusas. Um... Peraí, será que eu consigo fazer num ciclo só? Absolutamente eu consigo fazer num ciclo só. Ok. Yeah, eu... Eu me sinto idiota por não ter feito isso desde o início. Agora que eu tô pensando um pouquinho mais. Mas bom, uh, vivendo e aprendendo. E agora eu aprendi que... Bom, certamente não aprendi como lidar com a segunda parte daquela luta. E eu, pre... yeah, quer saber, prefiro não aprender neste caso ali. Eu tinha apertado o botão de pular ali e o jogo não tinha respondido de uma maneira adequada ou aceitável, mas tudo bem. A propósito, percebo a existência de mais um canhão aqui. Um, peraí, deixa eu simplesmente pegar... Essas fichas de pesca aqui. Qual é a desse canhão? Tipo, será que eu vou ter que. Ou oh, esses malas de novo? Tipo. Esses robôs são meio que supremamente irritantes ali. E. Ok, agora eu estou numa direção completamente fora de onde eu imaginava. E agora, uh, o quão irritantes aqueles robôs são ou não são meio que completamente irrelevantes a situação inteira. Quer saber? Eu acho que é melhor ignorar aquela parte inteira da fase até eu uh, falar com Knuckles suficientes pra ativar aquilo ali. Porque eu continuo achando que é falando com Knuckles que a gente vai ativar aquilo, mas... Ok. O que que tá acontecendo aqui? Bom, em primeiro lugar, a gente consegue mais... Ou oh, uma engrenagem inteira. Ok, tudo bem. Certamente estou... Peraí, deixa eu ver aqui. Será que tem uma parte do mapa? Ou oh, absolutamente tem uma parte do mapa que eu posso liberar ali. E eu estou interessado em fazer isso logo, logo. Mas não exatamente agora. Porque eu estou curioso sobre isto aqui. E quer saber? Eu acho que isso vai levar a just... Ok. Não, simplesmente é mais um desses negócios que eu tinha que pegar. E se eu for por aqui, simplesmente leva a gente para o mesmo lugar, inevitavelmente. Ok, mais um momento de... Oh, é mais um desses, só que, tipo... Sem a gente sair... Que que... Pera aí, o que, que o jogo quer que a gente faça? Ok, pera aí. Use o cérebro e siga em frente por aquele momento... Uh, de Lost World ali E agora Eu simplesmente Erro completamente isso aqui Pera aí, o que, que o jogo quer que a gente faça? Deixa eu ver se dá para eu fazer um Cyberloop aqui Ah Bom Eis a resposta Para a minha dúvida Se você tem dúvida sobre alguma coisa E sobre como a coisa funciona Cyberloop Sempre parece que vai ser a resposta aqui em Sonic Frontiers. E yeah, eu acho que eu vou chegar, tipo, em 99G, ataque e defesa bem rápido, mas fora isso... E yeah, é, não. A proposta, eu já vi a existência de um Knuckles Santasagórico aqui, deixou. Ok, Knuckles Santasagórico está ali em cima, e para chegar ali em cima tem esse corrimão conveniente que casualmente apareceu aqui. Tem uns robôs. Oh, yeah. Novamente esses robôs irritantes. Quer saber? Eu vou simplesmente usar Cyberloop em todos eles e... Yeah, não. Posso simplesmente deixar diversos tontos simultaneamente. Aí é de boa. Ok. Ataco. E... Peraí. Por que teve um deles que não ficou tonto? Não devia. Tipo, todo mundo ficar tonto ali. Eu não sei. A propósito... Do jeito que o Sonic gritou ali, parecia uh, que ele tinha morrido, mas não foi o caso. Uh, será que eu posso simplesmente sair correndo até ali em cima? Não, não, não. Ok, eu provavelmente vou ter que depender de corrimãos pra voltar ali em cima. Porque simplesmente é assim que o jogo funciona e... Ok, felizmente o jogo parece ter colocado, e yeah. é... Corrimão conveniente pra gente chegar aqui e falar com... aí, o que? Eu preciso de mais ainda? Genuinamente... Surpreso com o fato de eu preciso de mais ali. Bom. Aqui tem uma coisa pra eu ativar. Definitivamente sou interessado em ativar tal coisa. Mas, primeiro... espera isso aqui... Sinto que isso aqui vai acabar me levando justamente pra onde... Ok, não, eu não sei mais. Ok, simplesmente deu uma volta completa ali, mas... Ah, yeah, não, quero... Quero liberar parte do mapa ali. De preferência, sem... Acordar o robô titã gigante ali, porque ele vai ser um sério problema Ah, eu tô começando a achar, pelo jeito de tudo aqui Que ali é o lugar que você só podia acessar realmente de noite E quer saber, acabou de anoitecer, então isso é essencialmente perfeito A propósito, ah, continuo surpreso com o fato de eu ainda não ter Medalhas suficientes para eu acessar tudo o que o Knuckles tinha para oferecer ali. Sinto que você precisa de mais medalhas do que uh, corações da Amy, mas, novamente, não tenho certeza. Uau, wow, isso foi uma sequência de eventos meio que espetacular, só para você conseguir aquele negócio ali. É meio... Ah. Oh, propósito... Ok, nós temos uh, um coco aqui. E agora... Ok, quer saber? Meu ataque não foi tão aumentado como imaginava. Mas aí, hey, a gente consegue mais fechas aqui novamente. Um, ok, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Sai da... Sai daí antes que você seja torcidado. Um, e yeah, é, cadê? Oh, não consigo... A sacada... Ok, deixa eu acabar contigo, porque você tá impedindo que eu pause. Ok, muito obrigado. Ahn... Uh... Peraí, eu não tinha marcado uma coisa por aqui. Oh! Eu fui completamente na direção oposta da direção que eu planejava. Ahn... Uh... Quer saber? Esse mapa aqui parece bem maior do que o outro mapa. Bom, a esmeralda amarela está ali. A esmeralda vermelha está ali. Quer saber? Esmeralda vermelha. De repente, ter sido que isto é o ideal pra gente seguir ali, porque. E ah, não, novamente, isso aqui é mais um exemplo de como é extraordinariamente fácil você se perder ir na completa direção errada e tipo você casualmente vai em qualquer direção aqui você consegue uma medalha Oh peraí eu já basicamente estou aqui onde eu queria estar não é oh, yeah, that... peraí eu estou em 2d eu então não quero estar em 2d Mas felizmente o jogo deixa a gente sair de 2d com toda a facilidade do mundo e aqui está a bendita esmeralda vermelha finalmente OK Isso ativa alguma cutscene ou oh, sim eu posso que Sonic O Eggman e tá e parado sempre no mesmo o lugar, um né? Tipo, se ele ficar é ali parado por tanto tempo isso de certamente um tempo o o deve ser desconfortável. Não oh, eu, eu não hedgehog. Não o fato de que ele é um adversário formidável. Eu respeito I Não tenho que like him. Eggman chegou a dizer que ele respeitava o Sonic em algum momento da franquia, fora deste momento. Uh, eu acredito que não, mas certamente foi o que aconteceu agora. Ok, eu posso encontrar com o Knuckles ali, a... Ok. Tipo, o meu objetivo aqui. É, encontrar com o Knuckles e conseguir a esmeralda amarela, tudo. Tudo isso. Mas será que eu preciso fazer isso nessa ordem especificamente? Ou tem alguma outra coisa aqui, mas. É yeah, ok. Eu acho que se eu fizer isso aqui direito. Posso acabar com todo mundo. Tipo, acaba com ele. Uh, acaba com esse. Utilizo isso aqui. E quer saber, isso não acabou com todos como eu queria, decepcionante, mas tudo bem, não faz tanta diferença assim, e yeah, novamente, aquele robô ali se recuperou super rápido e deixou cair uma engrenagem ali, e yeah, é não, as engrenagens, não tem nada único e exclusivo sobre elas, é simplesmente algo que tem uma chance de ser deixada por inimigos em alguns momentos, oh, ótimo, os inimigos completamente básicos ali... que no... Oh, acabei de perceber uma coisa importante. Quando você destrói inimigos, eles podem fazer coisas aparecerem, o que é notável, certamente. Eu perdi completamente a noção de onde eu deveria ir, aqui. Oh, peraí! Yeah! Yeah! Noção recuperada e caixa destruída. Hum, yeah, esmeralda... Ela está ali. Quer saber? Pera aí, onde que. Oh, o Knuckles está aqui, então. Ele está mais próximo. Vamos falar com ele agora, porque assim é melhor. Proposta: aquilo foi um Cyberloop absolutamente triste. Yes! Mais medalhas! Mais medalhas! É exatamente isso que eu quero. O um mínimo de esforço. Oh, ainda sobraram alguns desses. São suas lá. Knuckles, você não está ajudando. <risos> Especialmente considerando que... Tipo... Down, a um, eu não sei se eles têm capacidade de criar abrigos. That sounds, that sounds good. Knuckles, como você se tornou um general no Sonic Forces? <laughs> ok, é simplesmente... Isso aqui novamente, só que versão mais difícil. Eu sabia que ia ter mais uma outra versão desse jogo, mas. Desse minigame, mas. Sim, yeah, é, isso. Isso é longe de ser realmente difícil. Tipo, tem obstáculos com as bombas no meio do. Oh! Bomba de fumaça? Ok, isso é complicado. Ok. Isso irrita? Porque você não consegue ver nada, mas... No fim das contas... É bem consequente, porque você pode simplesmente ficar parado... E esperar... A propósito, esse minigame tem a melhor música do jogo inteiro até agora, o que... É algo... Hum, ainda faltam cinco cocos... Peraí... Onde? E eu repito... Onde? Eu acho que eu já vi todo mundo. Ué, mas, mas cadê? Cinco? Oh, peraí. Tem um aqui que casualmente... Peraí. Hein? Ou tinha cinco que estavam meio que atravessando uns aos outros ali. Ok. Ok. Oh, primeira vez que a gente conclui uma dessas missões e a gente não consegue uma esmeralda do caos como consequência. Oh, e aqui é justamente aquele lugar. <risos> Tendo flashbacks. Pera aí. Tá suficiente... Oh! Isso! Isso não se parece muito com Angel... Angel Island. Pelo que eu tô vendo, mas tudo bem. That's not a good sound. Ok, mais algum flashback ou simplesmente, simplesmente inimigos? Ok. Diversas torres que a gente tem que enfrentar em sequência ou. O que vai acontecer aqui? Nuckles, sinalmente, vai dar socos. Oh, isso é um abrigo? Ah, isso provavelmente não vai ser uma luta difícil. Ok, devo. não é possível utilizar esquiva? Por quê? Isso é arbitrário, mas tudo bem. Eu vou simplesmente. Ops. Uau! Sério? Eu fui atingido duas vezes! Nesse pequeno espaço de tempo. Oh, pera aí um momento! Eu posso simplesmente subir em cima dele e. Oh, ok! Isso é. Bom. Sim, eu desejo repetir este objetivo. Ok! De repente, eu sei agora como absolutamente acabar com essas torres facilmente. Eu só preciso, tipo. Desviar esse ataque. Deixa ele tonto. Então posso subir aqui. E atacar. Bum. Já era. Super fácil. Vamos para a seguinte. Ok, tudo bem. Desviar do ataque. Cyberloop. loop. Corre para cima da torre. Moleza. Exceto que... Sonic, por que você foi na direção completamente... Ok. Quem liga? Eu não ligo. Inimigo. Já se foi. Ah, yeah, não. Eu obrigatoriamente tenho que esperar. Caso contrário, não dá certo. Um, Pera aí. Oh, acho que eu nem preciso fazer o Cyberloop. Eu acho que simplesmente... Uh, ir pra cima deles é o suficiente. Yeah, sim. Isso, isso é o suficiente. Ok. Eu tava desperdiçando o tempo, sendo dúvida alguma. Ih, eu percebi umas moedas ali. Oh, droga. O cutscene que acontecendo? Oh, e agora a gente consegue uma outra esmeralda? Ah. A dança é sempre a mesma, né? Ah, yeah, ok, é sempre a mesma. Eu pensei que tipo ia ter uma coreografia diferente sempre, mas não é o caso. Ok, então lá vão eles pro bunker e... Imagino que vai ter novamente outro... Flashback. Ok, não imaginei que, tipo, aquele negócio na cabeça dele era, tipo, na cabeça deles era UP! Ou um ZAP, que era o que também achavam. Uh, eles conseguiam usar, tipo, braços. Uh, Ei, hey, tem um UP ali de novo, aparecendo. Uh, mas... yeah, eu tinha percebido que aquele cristal ali parecia uh, com uma super esmeralda. Será que realmente é? Será que finalmente tiveram a coragem de tornar as Super Esmeraldas completamente oficiais, sem sombra de dúvida? Eu não sei. Só seguindo em frente a gente vai ter certeza. E... 3, 2... Por que, que tem um número aqui? Tipo, apareceu um número ali como se faltassem uh, medalhas pra coletar, mas não... Eu eu tenho dúvidas sobre o que raios era isso afinal <risos> Não exatamente Ou será que vão um tipo mudar a história aqui. knucklehead eu vou você passou tantos você jogos, um jogos um sem guardar esmeralda que isso é meio absurdo Primeiro, de falar. Então, rápido então, rápido rápido rápido ok, Nenhum jogo do Sonic até agora teve expressões faciais tão boas. <risos> <risos> Eu acho que tipo. Ahn. Uh... Ele, ajuda que ele está com a Sage está, oh, está aprendendo e crescendo. Tan, tan, tan. Novamente falando em monólogo incrivelmente vago que que eu ia dizer e yeah, eu certamente tinha algo a dizer que acabei interrompendo e agora se foi da minha mente definitivamente bom uh, yeah, eu já tinha ido por esse caminho sinto que isso é algo que eu vou repetir sim sim tinha uma medalha aqui que eu já coletei etc etc piruetas ou oh, peraí com 20 eu já sou definitivamente capaz de comprar mais uma melhoria, mas... Uh, tudo bem. Deixa eu simplesmente acabar com esse robô aqui pra poder acessar o mapa. Tinha uma medalha dentro dele. Ok. Um, yeah. Eu ainda estou interessado em ir pra cá, então quer saber, definitivamente eu vou. É... O marcador laranja que eu deixei. Uh, se eu soubesse... Uh, qual... Pera aí um momento. O que é isso? O que é isso? Além de um lugar no qual você tem que utilizar Cyberloop. Somente um lugar onde você tem que utilizar Cyberloop. Ok. Deixa eu ver. Vou mirar exatamente aqui. Ah, yeah, não. Isso isso foi péssimo. Isso, no entanto, foi um gol perfeito. E isso também foi um gol perfeito. É... Quer saber? Eu aprovo esse tipo de minigame. Isso... Oh, isso deu uma liberada bem razoável no mapa, mas... Ah... Não exatamente deu tantos pontos de interesse assim pra gente. também se eu estivesse preocupado em pegar todas as medalhas e corações, etc. Eu estaria tão absurdamente nervoso com basicamente tudo nesse jogo. Não tenho a menor ideia de como eu acabei na direção correta. Ali, a propósito, eu meio que tomei o caminho mais absurdo. Possivelmente imaginável para chegar ali Mas tudo bem, eu estou uh, Definitivamente satisfeito com isso Oh, peraí, mais Um desse ali Indo pela direção completamente Errada novamente uh, Ah, yeah, Não, tenho que dar uma desviada Danada para ir para aqui, graças Aos canyons e paredes por ali Oh, yeah, yeah, quase caí Ali, mas felizmente Não completamente ah, se eu conseguir encontrar um corrimão que parece que vai dar um atalho grande, eu vou pegar ele, mas... Quer saber? Eu acho que isso é precisamente o que eu queria ter aqui. E yeah, assim isso joga a gente diretamente aqui pra, é, aqui pra cima, que era onde eu queria estar. E ainda tem uma distância danada. Pra gente percorrer além disso. Mas é tipo, hum, gostaria que alguém uh, comparasse o tamanho do mapa desse jogo comparado a Hyrule de Breath of the Wild. Quer saber? Eu quero algo muito mais além disso. Eu quero que algum maluco. Faça a transposição desse mapa para Breath of the Wild e o mapa de Breath of the Wild para esse jogo. Tipo, se é possível colocar o Mario de Mario 64 em Sonic Generations, o que eu acabei de dizer é definitivamente possível também. Um, como é que eu consigo subir ali em cima exatamente? Eu, eu estou fazendo isso da maneira mais bizarra possivelmente imaginável, não é? Uh, ok, deu certo! Eu estou surpreso que isso deu certo, a propósito. Isso foi basicamente um ghetto Jump de Metroid Prime. O que aconteceu ali. O que é esquisito que você mais ou menos consiga fazer a mesma coisa nesse jogo com físicas completamente diferentes, mas é basicamente o que aconteceu no fim das contas. A propósito, estou surpreso que até agora eu não vi... Nenhum possível portal uh, pra encontrar com o Biga aqui. Sinto que a gente já deveria ter encontrado um deles, mas... Oh, pera um momento! Eu acabei de encontrar um portal com uma fase ali. Eu nem tinha reparado muito nisso, mas é... Ok? Aumentar velocidade. E honestamente, tá tudo bem equilibrado uh, nos meus stats ali. Exceto a quantidade máxima de anéis, porque... isso é algo que mais te atrapalha do que ajuda. Não, pra falar a verdade, eu tô repetindo isso... Uh, várias vezes, mas eu acho que... Uh, nos comentários alguém vai dizer, não, e não é assim que a coisa funciona. A propósito, baú casual com cocos aqui. É esquisito... Bom, eu ia dizer, esquisito ter baús. No jogo de Sonic, mas, tipo, isso aqui é basicamente a cápsula de animais que a gente uh, sempre teve nos jogos. Eu acho que eu literalmente falei que era isso que eu... Oh, peraí! Aquilo, aquilo OVNI, coletador de esmeraldas, definitivamente não estou interessado em perder as esmeraldas e ter que fazer algo absurdo pra recuperar tudo, mas... E yeah, é ok, cheguei aqui bem rápido. E... Falta ainda sete medalhas pra eu pegar aquilo. Né? Saco. Queria ter ativado aquilo logo, mas definitivamente não. Mas... E... Peraí. E aquela possibilidade de falar com o Knuckles? Será que eu posso imediatamente ativar isso ou não? A propósito, eu preciso... Peraí. Não, eu ia dizer que ali tava perto da... De onde a Esmeralda Marais estava, mas... Na verdade não, né? Né? Yeah, porque aquilo é simplesmente um marcador de luz alaranjada e eu associei uma coisa com outra quando eu não deveria ter associado. A propósito. Yeah! Foi aqui que eu lutei contra o Strider gigante. Só que eu basicamente não explorei o suficiente aqui como deveria, não é? Oh! E aqui tem a gente a gente tem uma fase que a gente pode Pera aí um momento! Ok, já tenho o suficiente para falar, é, falar com o Knuckles ali, se eu assim desejar. Mas primeiro, tenho que dar um jeito de subir ali em cima. E eu espero que o jogo não faça eu ir arbitrariamente longe. Ok, o jogo não fez eu ir arbitrariamente longe, mas certamente fez uns ângulos de câmera... Extremamente desconfortáveis por aqui. Quer saber, provavelmente é bem mais fácil do que eu dei crédito uh, subir aqui em cima, mas tudo bem, não faz tanta diferença assim. E é, eu acho que eu deveria simplesmente dar uma volta ali, eu ia ter percebido. Uh, que até uma mola que ia é levar a gente para ali. Ao invés de simplesmente tentar escalado de uma maneira esquisita. Sonic, eu discordo. Mas tudo bem. E é basicamente o que o está dizendo o que eu estou dizendo, mas... Ele acabou de fazer a comparação entre uma coisa e outra, então... Ok, ah. Talvez um grupo have inspirado o outro. Talvez... Eu... Eu continuo... Intrigado com o enredo aqui... Que é isso? Ok... Ah... Entendo... Blood Moon... Eu acho que até tipo... Teve uma menção disso, mas... Ah, pois é... Pera aí, o quê? Por quê? ou oh? Hã? O que é isto? Por que é isto? Eu não tenho a menor ideia, mas isto é certamente fascinante. Oh, peraí. Não, eu, eu não quero lutar contra esse Strider de novo. Muito obrigado. Eu acho que eu não ganharia muito com isso, mas... Uh, como é que eu faço Essa roleta parar Exatamente oh, Ela meio que para sozinha Aqui E Eu ganhei Sem, uh, sem fichas de pesca Ok Isso é bastante absurdo Certamente uh, Eu posso ganhar fichas de pesca Eu posso ganhar Cocos, eu posso ganhar uma mola o que raios essa mola significa, eu não tenho a menor ideia, mas... Algo me diz que vai demorar uma eternidade para isso terminar, então... Quer saber? Vamos simplesmente seguir em frente, fazer uma fase do cyberspaço aqui, porque... Yeah, eu não sei se isso vai fazer eu perder as estrelas cadentes ali, mas tudo bem, ou não... Estou exatamente preocupado. A propósito, o fato de ter estrelas cadentes ali meio que justifica o nome do arquipélago como sendo o Starfall Island. Uh, muito mais. Isso aqui é Sky Century, sem dúvida alguma. Exceto que somente as sessões 2D. Isso aqui parece familiar, sem dúvida alguma. Mas o quão... Com... Oh, peraí, quase que eu perco a minha oportunidade ali. Não consigo. Pera o quê? Uh, quer saber? Eu não tomei o caminho de cima ali como o jogo planejava que a gente se fizesse, mas deu certo. Ok, eu não tô reconhecendo uh, tanto assim o level design. Então, isso provavelmente não é uma cópia exata uh, de alguma forma Não, não, não, não, não Quer saber eu tô, tô começando a reconhecer um pouquinho do level design não sei se realmente... Ah, quer saber? Sim, sim. Definitivamente. isso Eu tentei utilizar o Light Speed Dash ali e o jogo simplesmente disse... Não. Por quê? Eu não sei, mas... Ok. Ah, huh. yeah. Dessa vez não tem tipo... É Robo que você ia ter que fazer uma corrida contra ali. O que... É uma maneira diferente de fazer isso aqui, mas eu aprovo. Ok. Provavelmente... Provavelmente isso aqui foi um Rank S imediato, não é? E a resposta é... Oh, isso não foi um Rank S, isso foi um B. Ok, 1 e 10. É, acredito que dá pra gente fazer isso numa boa. A propósito, novamente eu menciono que, tipo... Eu sei que eu tenho o Drop Dash, mas até agora... motivo pra utilizar o Drop Dash meio que não apareceu aqui. Ok, aqui o okay. que? Como o chega ali em cima? Oh, dessa maneira. Quer dizer, eu não ganho muito com isso, mas... Era essa a intenção ali? Quer saber? Tanto faz. Não importa. Será que eventualmente eu vou conseguir finalmente encontrar um motivo para utilizar o Drop Dash? Eu não sei mais. E yeah, é ok. Definitivamente é algo que você pode... Utilizar nas sessões 2D aqui, mas... E yeah, assim, muito motivo para isso. E eu tava tentando... Oh. Meu, eu podia ter acelerado aquilo muito mais comparado ao que eu fiz aqui, não é? Ah, provavelmente. Eu... Eu, eu não sei se isso é rápido o suficiente para o que eu quero, mas eu tô tomando o caminho de cima aqui. Então isso pode compensar a lerdeza que aconteceu antes. Eu, eu não sei. Eu posso tentar e yeah, é basicamente somente o que eu posso aqui. Uh, será que. Ah, yeah, não, preciso apertar o botão aqui. Será que eu preciso apertar o segundo botão? Ou. Ok, não, apertar o segundo botão definitivamente não é necessário. Isso foi um S-Rank extremamente fácil. Honestamente, eu acho que eu nem preciso mais de chaves aqui para liberar esmeraldas, eu só tenho, só preciso, tipo, chegar na esmeralda e é o suficiente. Oh, e aqui continua o evento inteiro por aqui, certo? Fantástico, legal de se saber. Deixa eu yeah, voltar a este Knuckles aqui, porque agora eu consigo ativar ele de boa. Enquanto isso aqui continua, meu, se eu conseguir, tipo, algumas centenas de cocos de graça aqui, isso vai ser bem fantástico, mas eu não sei se realmente vai acontecer. Uma coisa que eu certamente não estou interessado a fazer aqui é, tipo, lutar contra chefes novamente, eu digo, enquanto o jogo realmente quer que a gente lute contra chefes repetidos a propósito. E yeah, é, com todas essas luzes aqui, isso meio que causa confusão sobre o que eu quero ver ou não, mas tudo bem. Ah, yeah, não, pra falar a verdade, aquilo é uma cor bem distinta, mas sinto que se você for daltônico, a situação aqui vai ser um pouquinho confusa, a não sei que tenha uma maneira de você cancelar esse evento inteiro propositalmente. Oh, peraí, o que esse bumper significa? Oh! Significa que o evento inteiro para. Ok, não era o que eu imaginava, mas. Tudo bem. Ok, é uma parabólica. Honestamente, pensei que isso aqui era um canhão mais do que qualquer coisa. Como pode ser algo tão novo e tão avançado? Mas é esturado também. Eu puntei, não se moveu nada. Os Nux não. <risos> e é, tipo, eu imagino que o Knuckles teria um pouquinho mais de cuidado com... Em preservar a tecnologia antiga, mas Bom, ele também é burro, como todo mundo sabe Então, oh não Oh, eu realmente não queria ter caído aqui, mas Ok, quer saber? Não faz tanta diferença assim um, yeah, eu ainda. Ainda estou extremamente curioso sobre. Pera aí. para yeah, dá para subir de boa a partir disso aqui. Só tenho que. É! Ok. Beleza, tranquilo, estou aqui de volta. Como eu vou chegar ali? Isso é o que me deixa extremamente curioso, porque. Oh, espera aí. Deixa para lá. Eu, eu já. Já compreendo como chegar ali. Eu só preciso, tipo, seguir por... Oh, eu cometi um erro. Yeah. Oh, o jogo salvou aqui. Tô genuinamente surpreso. Pera aí um instante. Isso aqui é uma rampa, portanto... Yeah, beleza. Agora dá pra chegar aqui com tranquilidade. Eu? Pera aí. Sério que eu nunca... Cheguei a explorar essa parte aqui não percebi aquele segmento inteiro. Ou já cheguei a vir pra cá e acabei ignorando aquilo por motivos de querer ignorar aquilo. Bom, pra início de conversa, eu não deveria tentar ficar pegando uh, fichas de pesca. Porque eu, eu já tenho todas as fichas de pesca que eu iria querer. Tipo, não há dúvida quanto a isso... De modo algum. Ok. Genuinamente surpreso. Que eu tinha mirado corretamente ali. Mas. Surpreso. De uma maneira agradável. Ok. Yeah, não, Isso aqui é simplesmente tipo. Mais uma parte que tem um segmento. Inteiro. Exclusivo. Para você chegar. Onde a Esmeralda está. O que é o que eu aprovo. A propósito. Não tem controle de câmera algum por aqui, caso você esteja curioso sobre isso. Honestamente, uh, provavelmente não está. Eu acho que isso já deu pra perceber. Já, é, já deu para perceber pelo próprio gameplay aqui, mas tudo bem. E tem o um Knuckles aqui pra gente falar com ele sobre alguma coisa. O que você acha das que para Chaos, é, estou curioso Sim. sobre isso. Eu acho que eles estão proteger Okay. Ah, então é, é simplesmente poderoso. uma usina. É possível? Se estivessem contra o escudo como alguma coisa. Isso é algo. Novamente, tipo, apareceu um número ali perto da esmeralda. Peraí, isso aqui é a quinta esmeralda dessa ilha? Ah. Ok. Por que eu fiquei simplesmente parado ali por um tempo? Eu não sei mais. Ok, pelo jeito eu tenho que coletar mais coisas pra ativar um naco específico ali. Ok, não. Definitivamente não foi a quinta esmeralda. Uh, a gente já tá quase... Uh, no fim da coleta de esmeraldas. Então, se esse é o caso, deixa eu tentar propositalmente. Oh! Pra falar a verdade, esse lugar aqui é basicamente completamente inexplorado. Então. Yeah, vai ser. Vai ser fácil, sem dúvida alguma, uh, coletar coisas suficientes pra liberar. Bom, isso não ia dar certo de maneira alguma. Uh... Vai ser fácil coletar itens suficientes ali pro Knuckles. Ah, peraí. Se eu fizer isso... Ok. Você tem que fazer isso aqui corretamente, senão não dá certo. Um... Yeah. Ok. Isso aqui, falar a verdade, é realmente bem simples. E eu não sei como eu tinha errado esse padrão, sendo que era... O padrão que eu tinha tentado fazer antes, mas tudo bem. Tanto faz. O importante é que isso libera mais uma parte do mapa. Ok. E tem um chefe ali. E tem uma fase. E tem um coco-ermitão ali. E... e honestamente, eu acho que o chefe eu posso confortavelmente ignorar. Porque eu já tenho engrenagens suficientes. Mas, ei, continuar explorando para... Oh, é mais um daqueles sumou. Ok, tudo bem, não estou interessado a te enfrentar. Quer saber? Deixa eu enfrentar o Sumo aqui, porque eu não tenho exatamente muita opção, além de fazer isso. Agora o que eu estou pensando. Ok, simplesmente, espalmei o botão. E agora, aí! não, não, não, não, eu não quero isso. Ok, quer saber? Tudo bem, deu certo. Agora, ou oh, tenho que dar a volta nele de novo. Ele tenta me atacar, mas não consegue fazer muito. Ahn... Pera um instante. Isso... Um, ok, quer saber? Prefiro não questionar. Pera aí, eu não... Ou oh, você tem que mirar nele. Caso contrário, não dá certo. Oh, ok. Isso só torna isso mais fácil ainda, porque... Pera aí. Ok. Percebi que eu não tava entendendo corretamente essa luta antes eu tenho que especificamente uh, jogar ele contra aquela parte elétrica caso contrário não vai dar certo é yeah, basicamente jogando bilhar contra ele ok mas ok primeiro eu tenho que deixar ele tonto naturalmente ah, então... Peraí. Ah, yeah, não, deixa pra lá. Eu simplesmente tô tentando atacar ele. Jogo, por favor. Isso não está dando remotamente certo. É tão fácil você errar completamente ali. Ou... Oh. Será que eu podia ter, tipo, atacado ele fora disso em algum desses momentos? Acho que sim. Quer saber? Tanto faz. Deu certo. E é isso que importa, no fim das contas. Uh, e yeah, Ok, deixa eu simplesmente sair, indo em direções, para que até alguma coisa acontecer. Isso parece a coisa dela se fazer aqui. Pera um momento, deixa eu... Yeah, tem... Oh, não, pra falar a verdade, tem... Tem bastante medalha aqui. Que eu posso coletar. Tem uma aqui? Não. Mas, certamente, tem uma aqui. Me pergunto... Será que eu vou conseguir as medalhas... Suficientes... Casualmente indo por aí... Ou num desses pontos brilhantes que te dão um monte de medalha... Essa é a questão... E honestamente... Provavelmente não é uma questão super interessante aqui, mas... Sabe o que é uma questão super interessante? Pera aí! Ok, provavelmente... Deve ser o suficiente, né? Sim! <risos> ah, não demorou muito. Quer saber? Vamos fazer mais uma fase aqui do cyberspace então a gente termina esse episódio, porque eu acho que no próximo a gente basicamente já vai ter o suficiente para terminar a ilha, ah, então vou meio que simplesmente ir caçando fases uh, e mapa e etc para fazer o 100%. E agora nós temos Sanctuary 2D novamente. Oh, ok, eu... Isso aqui é o estágio clássico aqui. Peraí, pra falar a verdade, isso é bizarro. Estar jogando, tipo, o estágio uh, clássico com o Sonic moderno. Uh, definitivamente algo aqui. Mas quer saber? Uh, sempre gostei... Do... Ok, pra falar a verdade, eu já... Deixei bem claro como eu gostava do, de como o Sonic Moderno uh, funcionava em 2D no Sonic Generations. Então não preciso ficar me repetindo sobre isso, mas... quer saber, simplesmente, o mero fato de todo mundo ficar reclamando oh, Sonic Generations, o Sonic tem 2D demais nas 3D. Eu já ouvi essa reclamação tantas vezes que... Eu sinto a necessidade de refutar isso constantemente quando a oportunidade aparece. O que absolutamente também não é uma refutação de maneira alguma. É só eu repetir uh, o que eu acho. Mas tudo bem, eu, vamos não questionar isso. Quer saber? Já percebeu uma coisa? Basicamente toda Santa Fase... Aqui do cyberspaço que a gente encontrou, tem uma música única uh, feita pra ela, então eu acho que é basicamente por isso que a trilha sonora de jogo até então é tão fraca, que simplesmente tem músicas demais pra uma quantidade grande de fases aqui, então o resultado não é... A coisa mais satisfatória do mundo. E é claro, isso aqui não foi um Rank S. São 20 segundos extras que eu tenho que cortar para chegar no Rank S, mas... Olha, eu acho que isso aqui vai ser bem fácil de se fazer. aí eu não sei o que... Ah, pra onde isso aqui vai nos levar? Oh, uau! Aquilo é, uma cor... é um corte de caminho significativo que eu não pensei. E fosse um corte de caminho. Ok. Coisa dela se fazer. Simplesmente. Ir pra cá. Bob. Vai pra cá. E então. Segue em frente. Novamente. Drop Dash sendo. Uh, completamente. Ignorável. Aqui. Eu, ali parece que tipo. O jogo fez um. Caminho inteiro. Que daria pra gente ir. Só que. Não. Oh droga. Eu. Devo ter perdido uns 5 segundos nessa atrapalhada que eu acabei de fazer, mas tudo bem, paciência. Ah, impressão minha, eles cortaram um caminho inteiro que existia ali, porque certamente me parece que eles cortaram um caminho inteiro que existia ali, mas tudo bem. Ah, certamente. Quer meu, acho que nessas fases 2D é mais fácil você cortar caminho do que nas fases 3D. É simplesmente, tipo, algo que ocorre naturalmente aqui pela natureza do gameplay e ou oh, eu acho que isso não foi o suficiente yeah, realmente acho que ou oh. yeah, se eu cair e morrer isso não vai ser o suficiente mesmo não Precisava ter reiniciado, porque, tipo, é só 1 minuto e 30 para você conseguir uh, o rank S. Eu só tinha completamente esquecido desse fato <risos> e pensei que fosse 1 e 10 e tava querendo fazer algo que seria muito mais difícil de se fazer quando necessário, mas era, era, era 1 e 30 só. Ups! Bom, tudo bem, é indiferente. Ainda não achei. Um ponto de pesca com o Big. Eu estou genuinamente surpreso que até agora eu não consegui isso, mas enfim, tudo bem. No próximo episódio, possivelmente pescaremos?